vou falar aqui quais são os quatro passos para uma parceria ouro então o primeiro passo é você entrar em contato com a pessoa é claro primeiro você vai pensar se aquele profissional atende o seu público será que atende o seu público é um dentista que você pode fazer uma parceria e atende o seu público é uma é um salão de beleza que você pode fazer uma parceria e atende o seu público né? é um pediatra que profissional ou que estabelecimento que atende o mesmo público que você porque precisa fazer sentido certo então precisa ser o público que você quer atender que você quer ali no seu consultório ou na sua clínica então você encontra essa pessoa hoje em dia muito fácil muito simples e aí você manda ou um e-mail fácil achar e-mail hoje né das pessoas ou ou um direct enfim achou ali no Instagram ou achou ali na rede social e aí você manda uma mensagem ou um e-mail para essa pessoa para esse profissional marcando dizendo que quer marcar um dia um encontro para fazer uma proposta só que não é simples assim, primeiro você vai procurar saber quem é essa pessoa quem é esse dentista com quem você quer firmar uma parceria procure saber alguma coisa sobre ele ou se quantos anos tem de formado, isso hoje nas redes sociais é super tranquilo, no meu tempo era mais difícil. Há quantos anos está no mercado? Ah, é uma parceria com um salão de beleza, por exemplo, ou um supermercado? Quanto tempo já está no mercado? Como é que está? Né? Se você admira alguma coisa ali daquele profissional, fazer um elogio aqui, e daí, colocar que você gostaria de conversar, uma pessoa pessoalmente hoje em dia pode ser até numa ligação virtual né tem essa essa possibilidade para fazer uma proposta que pode interessar a ele então esse é um primeiro contato e não simplesmente deixar lá um, um currículo uma cartinha para pessoa então vamos lá segundo passo aqui é oferecer então tá você encontrou marcou uma reunião aqui, marcou uma, uma conversa né, com um possível parceiro e aí você tá lá conversando com ele, o que é importante, ele tá lá pra te ouvir, tá certo? Então você entrou em contato e aí ele tá lá pra ouvir o que você tem pra dizer, ele vai esperar o que você tem pra falar. Aqui nesse segundo passo é fundamental você entrar nessa conversa já definido o que você vai oferecer primeiro para ele, para depois pedir. O que eu quero dizer aqui, ó? Oferecer, oferecer e depois pedir. Por quê? Porque todo mundo na face da terra, né? todo mundo nessa vida quer ganhar alguma coisa quer ganhar alguma coisa dentro de uma parceria. tá? Então todo mundo aqui quer ganhar alguma coisa. Se você entra numa reunião pedindo recomendações, pedindo indicações você já entra mal. Por quê? Porque a pessoa do lado de lá, seu possível parceiro, ele quer saber o que é que ele vai ganhar com essa parceria. Afinal, foi você que procurou. Então, oferecer, depois pedir. Oferecer o que, Carla? Oferecer indicação, por exemplo. Oferecer uh, algo físico. Uh, vamos supor que seja uma parceria com uh, um salão de beleza, você pode propor ali mandar fazer uma lixa de unha por exemplo né com o seu nome de um lado e do outro lado do salão de beleza e deixar ali no balcão Você pode oferecer mandar fazer um totem de álcool em gel para colocar em algum estabelecimento hoje em dia todo mundo usa isso então o que é que você pode oferecer primeiro para depois pedir uma contrapartida? Então tem várias formas de você firmar uma parceria com tanto com estabelecimentos quanto com outros profissionais. Um terceiro passo é OK, firmou a parceria. Então, OK, você apresentou aqui uma proposta que foi atraente para a pessoa do lado de lá e ele falou, OK, então vamos fazer. Vamos fazer junto. E aí, geralmente, o dentista fica nisso aqui, ó. Ok, e acaba por ali. Mas não, esse quarto passo aqui é fundamental. É o que? É acompanhar. É preciso tudo na vida para dar resultado precisa de acompanhamento. É assim em, to, em todas as áreas da vida, em tudo que a gente faz. Então, acompanhar é muito importante. Acompanhar de que jeito? Tendo um contato frequente, por exemplo, com esse parceiro. No caso, vamos dar o um exemplo aqui de um cirurgião dentista. Que, que vocês trocam indicações. Vou dar um exemplo, mas poderia ser um salão de beleza. Poderia ser um... Enfim, poderia ser qualquer tipo de parceria aqui. Acompanhar, ter contato constante. Falar sempre ali com a recepcionista. É dia do dentista, manda uma lembrancinha. Né? É o dia da secretária, manda lá, faz um telefonema, porque é a recepcionista, na maioria das vezes, que está indicando. Né? E acompanhar o resultado disso. Porque o que você quer? Você quer firmar uma parceria que te traga paciente que te traga cliente que te traga faturamento então será que está trazendo e acompanhar simplesmente uma planilha lá você pode orientar a sua recepcionista ou a sua, a sua auxiliar a ter um controle disso quantos pacientes vieram do doutor nelson por exemplo esse mês Ah, dois pacientes três pacientes ou seja Dá para ter, a partir disso, muitas ideias.